Olá pessoal, que tal aprender a programar fazendo as coisas na prática? Você pode pegar, instalar umas ferramentas de Java e você pode exercitar esse conhecimento tentando criar um programa utilizando o compilador Java. Vamos fazer isso juntos? Então siga essas instruções. Que vai aparecer na tela, e depois que você fizer isso, a gente pode fazer juntos o processo de experimentação. Então vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um site de, de procura na internet e vamos digitar aqui java download, e aí quando você encontrar o site que vai ser sugerido. A gente vai baixar do site da Oracle, que é o site oficial. Então é esse aqui, ó, Java SE Downloads. Ok? Quando você chegar lá no site, você vai ver que existem dois downloads básicos: o download do Java, chamada Java Platform JDK, e uh, tem o NetBeans também com o JDK. NetBeans é a IDE para podermos desenvolver. E o JDK é o Kit de Desenvolvimento Java. A gente está interessado nesse momento em baixar o Kit de Desenvolvimento Java, porque é nesse kit que vai ter as ferramentas para podermos é, fazer é, a compilação e a geração dos executáveis do Java. Né? Então você aceita a licença, escolhe aqui qual é a plataforma que você precisa para baixar. No caso, se é Windows, você vai baixar... Windows, aí tem é, 64 bits ou é, 32 bits. x86 é 82 e x64 é 64 bits. Ok, no meu caso eu não vou baixar porque eu já tenho o aplicativo Java instalado no meu computador. Muito bem, depois que você instalar o Java, esse passo a passo não vai ser coberto aqui, mas é, você pode procurar links no YouTube né, para encontrar como fazer. Você pode, usando uh, o seu terminal padrão, você pode digitar, depois que está instalado, Java, espaço, versão, né? Version. Aí o sistema operacional vai indicar aqui qual é a versão que tu tens instalado agora. No meu caso, eu estou com essa versão 1.8, que é o Java 8. E esse uh, número aqui indica que é a atualização 20. No caso, é... Uh, atualização 20 feita para o Mac né e aqui nós temos o nome do programa que é o nome JRE Java runtime environment então você pode também baixar só a JRE para não ter que baixar uh, todo o JDK que é o que geralmente o usuário final baixa e aqui você pode agora que você instalou Java você pode digitar javac, traço verso de o comando errado, vamos digitar de novo, javac, traço version. e e ele me disse aqui, ó, que a versão que eu tenho do meu compilador é 1.8. Se você instalou no Windows, por exemplo, talvez o path do sistema não fique configurado, e portanto, talvez ele não reconheça esse comando javac. Se ele não reconhecer, basta que você aponte o caminho do path onde está instalado o, o seu compilador java é, você pode procurar links no youtube que explicam como fazer isso mas eu vou deixar na descrição desse vídeo um, uma sugestão de um link onde você pode ver como configurar, que é uma videoaula que alguém fez para mostrar como configurar variáveis de ambiente no seu sistema operacional se, for, é, se você estiver usando o MAC depois que você instalar o JDK ele já configura automaticamente o path pra gente ele vai passar a reconhecer, portanto, os, os aplicativos. Bom, agora a gente pode editar. Eu vou criar aqui... É, no caso, eu estou aqui na minha área de usuário. Então eu vou criar aqui na pasta desktop. Vou criar uma pasta com o comando mkdir, Test. Java. E aí a gente pode ver que a pasta teste java foi criada. Está aqui ela. E agora eu vou, vou criar um arquivo aqui usando o VI mesmo. Então, test. Java. Então, todos os arquivos em Java, quando a gente cria, a gente tem que colocar o um nome, a extensão ponto .java. Se eu chamei o arquivo de teste, então, obrigatoriamente, a partir de agora, eu vou colocar a classe também com o mesmo nome. Bom, para o programa Java ser executado, a gente precisa implementar aqui o método main. Então, public static void main. E, como argumentos, tem que passar um array de argumentos aqui. Pode ser qualquer nome, que não importa. Normalmente você vai encontrar o nome args de um inglês argumentos. Né? E agora a gente pode digitar aqui o comando. Eu vou digitar um comando aqui. ponto joption PN. observe que eu estou digitando letras minúsculas e maiúsculas, e isso que eu vou fazer agora é um comando de saída de dados visual, porque também existe o um comando de dados oi, né, alguma coisa, oi, pessoal, e finalizo com ponto e vírgula. Eu vou digitar também o comando de saída de dados. Um exemplo de comando de saída de dados textual, que é uma forma mais rápida de você exibir uma informação. Oi, pessoal, textual. E essa outra, Oi, pessoal, visual. Pronto, só ajeitar aqui. Muito bem, é, agora a gente pode salvar. Deixa eu só, para ficar um pouco mais amigável, deixar um pouco maior aqui. Pronto. Podemos salvar, então vou salvar o arquivo. Eu estou usando o editor do VI. Se eu entrar na pasta aqui, é, na verdade eu criei o arquivo teste, mas eu não copiei ele para lá. Então vamos copiar digitando o comando cptest.java e vou copiar ele para a pasta teste vou entrar na pasta teste tá aqui ele e agora eu posso ver aqui que ele está aqui ó. se eu olhar aqui ele também está aqui o meu arquivo okay? você pode usar qualquer editor visual aqui mas para nós, efeito é de testes né então vamos fazer agora o, a compilação, então eu vou mostrar o processo de como é que é o processo de compilação usando o Java. Né? Então, você vai digitar o comando javac e o nome do arquivo que está criado. Aí, se não tiver erros, ele vai gerar esse arquivo aqui. Então, é o arquivo bytecode que foi gerado aqui em cima. É, a gente pode ver que ele está aqui, ó, esse arquivo aqui que foi gerado, né? e agora a gente vai executar, chamando o próprio java e o nome da classe, sem extensão nenhuma. E aí ele vai rodar, inicialmente ele rodou a Oi Pessoal Textual, que é dessa forma que aparece textual, e apareceu o comando de interface visual, alerta de calendário. Desculpa. E aqui a gente tem é, o comando de saída de dados visual, que eu mandei escrever uma mensagem também. Bom, quando eu der ok, uh, o programa vai dar, vai dar procedência. Vocês podem ver que ele finalizou aqui. Bom, essa dica é bem rápida mesmo. É só para a gente ver o processo de edição, compilação e execução. Daqui para frente a gente vai começar a ver vários vídeos e continue conosco. Até a próxima.